Fala go go, when... galera, tudo bom com vocês? Miguel Alves aqui e muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Miguel Alves Empreendedorismo Digital. Galera, fica comigo, assiste essa aula aqui até o final, porque neste conteúdo de hoje eu vou ensinar para você como fazer um reembolso na Monetize, tá? De fato, para ser bem sincero e honesto com vocês, que eu não gosto de mentira, tá? Eu nunca fiz reembolso pela Monetize, vai ser a primeira vez. Pega, Eu vou pegar a sua dor e vou fazer junto com você tá bom para gente sentir essa dificuldade já fiz eles já reembolsos com outras plataformas mas de fato na monetização eu nunca executei tá bom é esse momento para reembolsos então vou fazer junto com você aqui nesse vídeo beleza se você já gostou da ideia desse vídeo aqui cara dessa aqui embaixo já se inscreve no meu canal deixa o seu like o seu comentário que vai ser muito importante para a gente poder crescer junto aqui nessa parada beleza galera então bora pro nosso conteúdo aqui na prática bora então se você acessou na internet algum anúncio tá bom se você tem algum link que alguém te mandou e você comprou tá o é produto que é o qual esse produto está na monetize então você com certeza você deve ter recebido o acesso tá bom no teu e mail assim como está aqui no meu e-mail também aí tá? você vai estar tá recebendo a mesma coisa como eu estou recebendo aqui como eu como recebi para tá? você Vai receber todo o acesso bonitinho aqui, tá? Os dados do produto, até muitas das vezes o teu produto, tá bom? Então depende de muito de produto a produto, tá bom? Como isso aqui eu já recebi aqui, é, o produto já no meu e-mail aqui, já mesmo, tá? Junto com os dados de compras beleza? Então, bem suave mesmo, tá? E aqui tá aqui ó, tá? o acesso, aqui, ó, tá? Você vai clicar aqui, ó, vai acessar monetizar, tá bom? Não precisa você, de fato, é. É você já ter é, cadastro, tá bom? Na plataforma não é necessário, porque o próprio já o, o próprio produtor ele já tinha envia para você os dados de acesso que é dá monetize certo que é a qual você vai acessar aqui ó tá você já já vai receber já um login um, senha um, um, aqui já aqui você já vai receber já o usuário tá bom que vai ser seu e-mail de compra certo e a senha beleza então você vai clicar aqui ó, em acessar monetize clica e logo mais ó você vai estar tá recebendo aqui o produto tá bom se você até seu produto se você já utilizou tá se você não gostou do produto cara você tem um prazo até de sete dias não atingiu a tua expectativa tá bom então não é você não é obrigado ok a ficar com o produto beleza porém você tem até sete dias consecutivos para você tá fazendo o reembolso tá para você estar tá solicitando o reembolso do produto tá então você pode ficar tranquilo enquanto isso cara se você já não gostou na, na hora cara solicita tá bom porque muitas das vezes você pode também é, é ter alguma falha tá bom com o próprio sistema aqui da, da plataforma tá aí assim uma série de outras coisas então já solicita já solicita logo já esse reembolso ok pra você já ganhar tempo beleza então eu já vou solicitar aqui meu, meu reembolso eu vou fazer junto com você para a gente sentir essa dificuldade aqui junto, tá bom? Então aqui ó, eu tive já olhando aqui, já olhei o produto, já pude já observar muitas coisas aqui, tá bom? Então eu já recebi com acesso, já, já entrei de como automática, porque já foi reconhecido é o meu e-mail, tá? De acesso tudo mais, tá? Já tinha já já o login também, inclusive. Então eu vou só agora, né, trabalhar aqui agora para a gente poder fazer esse reembolso. Beleza? Logo mais aqui onde está aqui o produto, tá bom? A gente vamos passar para cá e vamos aqui clicar aqui, ó, tá? Aqui na monetize, nesse X aqui, ó, nesse mais, beleza? Sinalzinho de mais. clique aqui nele aqui. OK? E aqui tem uns pro... tem... e aqui tem um produto, né? No caso aqui são arquivos, tá bom? Que eu posso estar tá baixando aqui tudo mais, mas eu não quero isso aqui, para mim não vai fazer importância, eu não quero. Eu não gostei do produto, tá? Então, de fato, eu vou, so... vou solicitar o... o reembolso, tá bom? Beleza? Vou correr aqui para cá e aqui tem um aqui ó, tá bom, aqui tem o, o e-mail, aqui tem um e-mail aqui tá, do produtor, beleza? Então, você pode estar mandando um e-mail para ele, então cara, eu super recomendo que você faça aqui das duas fórmulas, tá bom? Você manda um e-mail para ele, tá bom? É para que ele possa estar agilizando mais o processo, que muitas das vezes também, o cara pode estar te enrolando e, sabe, vai te bugar cada vez mais. Então, é, faz das duas fórmulas, tá bom? Nunca faça só apenas de uma, ok? Então, neste caso aqui, vamos fazer aqui ó, tá? você pode estar tá mandando e-mail para eles, você pode estar tá solicitando aqui também através do e-mail para poder adiantar o seu processo, e aqui, em aqui embaixo aqui ó, ainda preciso de ajuda, vai clicar nisso aqui, que aqui é o ponto que nós vamos trabalhar, beleza? Temos aqui essa opção aqui ó, de poder solicitar reembolso, tá bom? Temos aqui ó, é, sobre a garantia, você não quer saber disso, sobre o produto que eu comprei, você também não quer saber disso, acessar a centro de ajuda, você também não quer saber disso, tá? Você quer solicitar o reembolso, então ó, clica aqui ó, solicitar o reembolso, clica, Beleza? Passar aqui para cá e logo mais aqui ó, você vai, você vai falar que ó, preciso de ajuda com a minha compra. Então, você fala que tem algumas opções aqui, tá? Então, você fala aqui ó, o produto não atingiu as minhas expectativas, tá? Tem que o outro, outro ponto né, fiquei insatisfeito com o produto, você pode estar escolhendo um, um dos dois tópicos, tá bom? Mas eu vou, eu vou pegar isso aqui ó, mas eu vou pegar isso aqui ó, o produto não atingiu as minhas expectativas, vou clicar nele, tá? baixa que também esses pontos aqui você pode estar tá, tá lendo isso aqui tá bom isso aqui é bem simples tá e aqui ó prosseguir clica e aqui ó nessa observação você vai colocar aqui tá é, sobre o reembolso e aqui você vai falar aqui tá bom sobre o reembolso você vai falar que o produto não atingiu as suas expectativas você vai criar aqui um texto aqui vamos criar aqui um texto junto com você beleza bora Beleza, temos aqui um textinho aqui, tá bom? Bem simples mesmo, tá bom? Só para o reembolso, tá? A gente informando que a gente não quer mais o, o produto, tá bom? O produto não é, não atingiu né, as nossas expectativas, a gente não quer, ponto, acabou. Vamos colocar, colocar o texto aqui informando, aqui, solicitar o reembolso, ponto, aqui ó, solicitar reembolso. Pronto, aqui, ó, solicitar reembolso. Sua, solicitação, sua solicitação foi enviada ao vendedor, tá? O nome do vendedor. Lembramos que ela será analisada em até 10 dias úteis, tá bom? Em prazo está de acordo com o Procon, que concede 10 dias, tá? A empresa para retomar a reclamação feita pelos consumidores. Então, tá aqui, tá? Já foi feito já esse reembolso. Vamos clicar aqui em fechar, beleza? E pronto, eu tô aqui aguardando, tá? Vamos aqui aguardar ok é, então vocês, vocês viram ali que de fato tá bom é foi bem simples foi bem rápido tá mais aqui eles pedem para guardar, tá bom a gente tem um prazo de sete dias porque a gente tá aqui no prazo exatamente tamo, nós só adiantou que o processo certo então eles aqui constantemente eles vão vir ok e vai nos dar um retorno tá então mandamos já mensagem bem clara que a gente não quer mais o produto certo a gente pediu para que ele não, não, não insistisse, a gente pediu para que ele não insistisse, tá? Com a, com, a, com a revenda de volta, então a gente não quer, beleza? Então estamos aqui aguardando é, para que ele possa estar tá dando a gente aqui um retorno, tá bom? E para a gente cancelar essa compra, a gente não quer mais o produto. Beleza? Então foi bem simples e bem rápido, beleza gente? Então isso aqui foi nosso conteúdo de hoje, a nossa aula. Espero que você tenha gostado, foi bem simples, foi bem direto ao ponto, tem muita enrolação, tá? E. Se você já gostou do vídeo, dessa aqui embaixo, aqui. deixe seu like e seu comentário que vai ser muito importante, tá bom? E se você que é novo aqui também, cara, se inscreve no canal. Deixe aqui o seu comentário também seu like que vai ser também muito útil para a gente poder crescer. Vai me ajudar bastante e vai me motivar a trazer mais vídeos assim como esse para você. Beleza? Um forte abraço fica com Deus. Até o um próximo vídeo.